Meu nome é Gabriel Jordan. Meu nome é Gabriel Jordan. Gabriel Jordan Costa agora. Só Gabriel Jordan Costa. Hoje é meu aniversário de 17 anos, hoje é 8 de abril de 2019 8 de abril, meu aniversário de 18 anos 17 18 Olha aqui menina, quantos anos você tem, sei que você tá lendo e merece parabéns Nossa, eu nem sei, deixa eu pegar meu telefone pra eu ver Eu tenho 34.413 seguidores no Instagram Qual foi minha resposta no ano passado? Eu tenho 490 seguidores no Instagram. 490? Eu só tinha 490 seguidores no meu aniversário do ano passado? Gente, eu tô muito chocada. Olha, tem mais de 10 laudas e mais de 86 milhões de resultados. Bom, não sei se todos esses resultados são meus, né? Mas, enfim. Quantas laudas tinha no ano passado? Tem uma lauda no Google. Uma?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 102 curtidas, só isso. Ah, essa eu quero saber o que, que eu respondi no ano passado primeiro. Que ninguém famoso me seguia. A pessoa mais famosa que me segue é a Pablo Vittar no Twitter. Ah, é verdade, a Pablo me seguiu no Twitter. Bom, lá no Twitter ainda é ela, mas no Instagram é a Bruna Tavares. Ela tem tipo quase 2 milhões de seguidores, não sei, ou mais do que isso. Na verdade, tem muita influência grande que me segue, mas tipo assim, a maior pessoa é ela. O vídeo mais famoso do meu canal é o que eu resenhei o da Forever List, e atualmente ele tá com 3 mil e 600 visualizações mais ou menos o vídeo mais famoso do meu canal é o segredo para ter unhas grandes e fortes naturais que ele tem mais de 400 mil visualizações pra ser exato ele tem 418.401 views <risos> meu vídeo favorito do canal? boa pergunta o meu vídeo favorito é o que eu gravei com a minha irmã, que eu me transformo nela eu amo aquele vídeo Cara, eu tenho muitos vídeos que eu gosto bastante eu Tenho muitos tutoriais, eu tenho muitas resenhas Eu tenho muitos vídeos me divertindo Eu não sei nem se eu consigo escolher um vídeo favorito do meu canal Mas assim, tem vários E também gosto muito de alguns videozinhos meus antigos Que eu tenho um carinho guardado por eles Quando eu vou fazer compra de maquiagem Nas lojas as pessoas, as vendedoras Ou então alguns clientes me reconhecem Tipo, meu Deus, eu te sigo no Instagram Nossa, eu sou inscrita no seu canal no YouTube Você por aqui, não sei o que Sempre que eu vou num evento grande ou então eu. Eu saio de casa pra comprar make e pelo menos uma pessoa me reconhece. É Ai, mas eu adoro. O que você continua no passado? Olha, bem recorrentemente, por incrível que pareça, eu diria que mesmo eu sendo um criador de conteúdo pequeno ainda, geralmente as pessoas me reconhecem na faculdade, na rua, e sabem que eu gravo vídeo, geralmente as pessoas me puxam daí pra falar comigo. <risos> eu fazia faculdade ainda, gente. <risos> Naquela época eu fazia faculdade presencial e à distância, e acabou que no final das contas eu já sabia que eu não queria fazer aquela faculdade presencial. Sim, eu faço faculdade, só que agora só sou a distância, porque o curso que eu fazia presencial eu acabei não me identificando. Trabalhei muito bem e deu é melhor o que você puder em tudo. Olha, eu daria o mesmo conselho pra mim mesmo de novo, porque tá dando certo, né? Espero que continue. Comece a trabalhar. Compra o um microfone, minha filha! Ninguém tá escutando direito você nos seus vídeos Pelo amor de Deus, eu tô lutando aqui pra entender o que, que eu mesmo disse há um ano atrás A áudio, minha filha, bota o microfone, bota essa sua voz, entendeu? projete a voz Esse negócio de falar pra dentro não dá certo, entendeu? Bota o microfone na minha frente e deixa eu falar É esse o conselho que eu daria para o meu eu de um ano atrás Olha, talvez Nick Tutorials, Jeffree Star, James Charles. Ultimamente eu tenho gostado da A.B. Roberts também. O que, que eu respondi no ano passado? James Charles, Jeffree Star, Lipstick Nick. Lipstick Nick? Eu nem sigo ela, ué, por que, que eu respondi isso? The Greatest Showman, Show. Hein? Eu amo aquele filme. Ah, eu acho que The Greatest Showman Apesar de que eu assisti esse filme pouquíssimas vezes Se que eu nunca sou muito de ter uma coisa assim favorita Eu não tenho muito uma música favorita, um filme ou um livro favorito Eu tenho jogos favoritos Meus dois jogos favoritos são talvez Super Mario World e Life is Strange Não <risos> Não, eu não tenho namorado, entendeu? eu continuo solteiro, auge E também não tenho tempo pra ter namorado, gente, que loucura Vida de blogueiro o povo acha que é fácil Mas são horas do dia se maquiando, se arrumando, fotografando E horas de noite editando vídeo, minha filha Não tem tempo pra namorado, meu amor Aí no caso, só quando for bem sucedido, entendeu? tiver tempo livre, tiver uma equipe junto Aí quem sabe, mas não Não tenho começado no YouTube antes não ter cortado meu cabelo antes da quarentena, gente Tipo, nossa, meu cabelo tá tão bonito Só que ele tá sem cortes, sabe? Principalmente aqui nas laterais Mas enfim, ele tá crescendo Eu tô até gostando dele ultimamente Mas auge, menina Não ter cortado o cabelo antes da quarentena começar É um arrependimento Talvez não ter comemorado meu aniversário de 18 anos em janeiro, né? Mas aí também não tinha como eu adivinhar Que uma pandemia ia rolar, né, gente? Auge uma coisa que eu gostaria de ter aprendido daqui a um ano não somente como desempenhar bem os meus vídeos, mas como lidar com o networking a me relacionar com o meu público gente, sinceramente eu não sei, talvez aproveitar o máximo tudo que eu puder dentro do meu trabalho pra produzir o máximo que eu puder e da forma mais inteligente possível, acredito que é isso Poste vídeos nos horários de pico <risos> Sempre entregar o seu máximo naquilo que você está produzindo, sabe? Sempre projetar o meu pensamento na hora da produção no lugar de quem está consumindo o meu conteúdo, entendeu? Azul, meu amor! Azul escuro, metálico... No ano passado, eu tenho certeza que eu de preto Preto! <risos> eu era uma basic beige tipo, até três semanas atrás <risos> Ai, gente, tudo meu era preto e tal, e eu tenho gostado muito de cor ultimamente Eu tenho gostado de amarelo neon, tenho gostado muito de vermelho, roxo Mas assim, ultimamente eu tô obcecado por azul escuro e azul metálico Tanto que o meu ensaio de fotos de 18 anos é tudo no fundo azul, com a roupa azul Gente, vai ficar belíssimo! As fotos vão sair hoje mesmo no Instagram, no dia do meu aniversário Ai, eu tô muito animado! Sóbrio! porém extra, eu sei que isso é meio conflitante, mas enfim... e monocromático extra, monocromático, meio minimal e meio futurista eu sei que não são só três palavras, mas pega a quarta eu acredito que a gente está superando aos poucos o drama que vem acontecendo nos últimos meses ao redor de todo mundo, não tô falando só sobre a nossa comunidade brasileira, mas tipo, a de todo mundo mas eu acredito que a gente finalmente tá voltando a desenhar a arte e não as picuinhas entre que é do e que é do. Ai que dó, que dó. Não, gente. A gente nunca vai superar o drama. Drama sempre vai acontecer na Beauty Community. Eternamente. Especialmente pensamento que eu tinha no ano passado. Realmente, não tem jeito, gente. Não adianta. As pessoas vão criar drama em cima de qualquer coisa. Já criaram um drama em cima de mim, entendeu? Já teve dramas Gabriel Jordan acontecendo por aí. E sabe o que, que eu falo? Amor! Inclusive, quando eu comentei isso no ano passado, mal sabia eu, entendeu? O drama de que ia acontecer na Beauty Community Mundial depois disso. Ai, eu adoro, entendeu? Tô aqui tomando meu chá quente. Esperando a próxima treta acontecer <risos> Mas, de fato Eu ainda acho que celebrar a arte Em primeiro lugar é o mais importante Mas que eu tô aqui pra ver uma treta, eu tô Ah, eu acho que o modo que eu produzo, sabe Eu tento sempre levar a minha identidade o máximo que eu posso Eu sou muito espontânea, eu sou muito divertido E ao mesmo tempo, eu acho que O jeito que eu faço as coisas visualmente Falando, sabe, esteticamente É muito bem pensado, é muito coeso Eu acho que é isso que talvez me difere desde o início Eu acho que a é minha estética visual eu falei isso? Olha, eu falei sobre a estética, né? Se bem que eu tinha uma energia de basic beige no ano passado Que, gente, sem condições Eu sempre tava usando preto, branco, prata nas coisas... Eu também sempre usava uns alongamentos de unha Que, by the way, não uso mais alongamentos Agora as minhas unhas são naturais, só sucesso E eu sempre tava usando, tipo, uma unha, sabe? Nude, uma coisinha branquinha Ai, gente, não, eu quero cor, entendeu? Eu quero coisa divertida Quero conceito, coisão e aclamação Que que eu respondi? Eu quero me parabenizar por ter conseguido muita coisa durante esse ano, que eu espero que eu consiga. Principalmente porque esse é o um delírio da de minha carreira. <risos> hum, eu era tão chatinha. <risos> Olha, de fato, você pode se parabenizar por conseguir bastante coisa nesse um ano de carreira. Espero poder falar a mesma coisa pra mim no ano que vem, entendeu? Amo! <risos> Já acabou as perguntas? Foi só isso? Será que eu gravo uma próxima Cápsula do Tempo? Olha, o momento mais louco da minha carreira... Ai, aconteceu muita coisa, eu fui parar no Instagram da Glória Groove, fui parar no Instagram da Lia Clark... O surto de conteúdos meus que viralizaram, né? É muito bom ver que tem gente que gosta muito de mim e me apoia, sabe? Eu sempre produzi conteúdo, né, desde que eu comecei a minha carreira, óbvio. Eu sempre tive muita vontade, sabe? Mas agora, pelo menos, eu tenho uma audiência. Eu tenho com quem falar e antes eu não tinha. Bom, hoje em dia eu tenho 33.453 inscritos. 460, subiu agora 33.460 Ai, que eu tô muito feliz Por muita coisa ter dado certo Ainda tenho muita coisa pra dar certo daqui pela frente Então é isso aí Vocês acabaram de assistir a minha entrevista Comigo mesmo, de um ano atrás Gente, ficou loucura, né? Essa cápsula do tempo Então é isso aí <risos> Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like Se você tá chegando aqui agora, seja bem-vindo Se inscreve aí no canal, né, meu amor Que como você tá vendo, as coisas só melhoram por aqui Muito obrigada pelos desejos de feliz aniversário que no ano passado eu respondi de todo mundo esse ano não sei se eu vou conseguir porque é muita gente mas de verdade eu agradeço todo o carinho do fundo do coração eu sou Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje <risos> see you